No Esportes no Clube de hoje, nós vamos falar sobre uma arte marcial japonesa, mas que faz muito sucesso no Brasil, o Jiu-Jitsu. Para isso, convidamos o professor Sérgio para contar um pouco mais para gente como que funciona esse esporte aqui. Vem com a gente! Bom dia, professor Sérgio! Tudo bom bem? Muito bom. muito bom estar aqui entrevistando, tendo essa oportunidade. É, eu queria começar perguntando como que começou a sua carreira né, como professor de Jiu Jitsu e o que te motivou a, a seguir? Bom, a minha carreira como instrutor de Jiu Jitsu começou a partir de 2015, quando eu recebi minha faixa preta do nosso grão mestre Guilherme Machado, que foi o que trouxe o Jiu Jitsu para o clube militar. Ah, o Jiu Jitsu está no clube militar desde 1994, o nosso grão mestre que trouxe para cá, ele ainda continua em atividade, né, dando aulas. É um faixa coral oitavo grau, né, nós chama, é, falamos. Então eu recebi a faixa através dele em 2015 e a partir daí eu comecei a exercer a atividade de instrutor de jiu-jitsu. Já atuava antes como auxiliar dele, né, a faixa anterior, a faixa marrom, e fui aperfeiçoando as minhas técnicas para quando eu Chegasse à faixa preta, pudesse assumir a função de instrutor e dar, passar a dar aulas. E como é que funciona a, as faixas? A dinâmica das faixas? Pois bem, a graduação do jiu-jitsu é da seguinte forma. O atleta ele chega, é, faixa branca, a partir de um ano é a faixa azul. Né? A partir da faixa azul são, são dois anos de, de treinamento, e entre esses dois anos ele vai sendo graduado, ele recebe graus na faixa. né A cada seis meses ele vai recebendo um grau, até o decorrer desses dois anos ele passa para a faixa roxa. Novamente são mais dois anos aí de, de, de atividade, né Dentro esse, no meio desses dois anos ele, ele é graduado, né ele vai sendo graduado, recebendo graus na faixa e depois da faixa roxa a faixa marrom faixa marrom já dura praticamente um ano e meio né, de exercício na faixa marrom nesse ano e meio também ele é graduado ele recebe quatro graduações total são quatro graduações para cada faixa finalizando esse ano e meio ele é formado a faixa preta tá? é claro que nesse tempo o atleta tem que mostrar a dedicação o empenho comparecimento à academia Tá? Para que ele possa receber essas graduações com mérito. E tem, assim, é, faz é um tipo de. Não é bem prova, né? É exercício, algum teste para poder passar de faixa? São, são feitos exames. De acordo com, com o período né, da, da, da formação do atleta, com chegando ao período de, da passagem né, de uma faixa para a outra, é feito um exame para ver se o atleta realmente tem condições de passar para aquela nova fase, né? que seria a graduação superior. É, e quais os principais benefícios de praticar Jiu-Jitsu? Dentro de benefícios, é, para o atleta, tem o desenvolvimento da força, da resistência e da flexibilidade. Tá? E o, o, os, os princípios do Jiu-Jitsu são... É, quando o aluno entra, é a formação de, do, do caráter, né? cortesia, integridade, perseverança, espírito indomável, autocontrole, tudo isso é, é, é, o atleta vai adquirindo conforme o treinamento dele, a prática do Jiu Jitsu como um todo. É, e tem, quais são as principais regras para poder praticar o esporte? A principal regra, mais importante, é o respeito. Né? Porque o ambiente de, do Jiu-Jitsu, aqui onde nós estamos, do Jodô, dojo, né? é um ambiente especial. Então você tem que ter um, um, um trabalho de conscientização de você está entrando em num uma outra atmosfera. Entendeu? Então o respeito é muito importante, o respeito do atleta, cumprimentaram então, o tatame, cumprimentaram o professor, cumprimentaram os, os colegas de treino. Né? O respeito é como em todas as artes marciais, né? ah, ter o seu kimono sempre bem limpo, sempre limpo. Tá? E... Manter o, o respeito, a, a observação do, dos ensinamentos do mestre, entendeu? Há toda uma, uma série de, de regras a ser seguida, que nós chamamos de regras do dojo. Tá? Tem que ser absorvida pelo, pelos atletas para poder frequentar a, a academia. É, e tem alguma. Como é que eu posso dizer? Algum equipamento necessário além de, claro, é, o kimono, né, que precisa de kimono para poder praticar? Não, não há necessidade de nenhum equipamento, apenas o, o, o kimono. Não tem equipamento de proteção, não há necessidade também, somente o um kimono. É, e o que a pessoa precisa para se tornar um atleta profissional de Jiu Jitsu? Dedicação, perseverança. Para ser um, um atleta realmente um profissional, muita dedicação e perseverança. Né? Porque é um esporte que exige muito do, do corpo, né? do corpo e da mente. Tá? Então a, acho que a característica principal é isso, né? a determinação e a perseverança. Então agora você pode demonstrar para a gente um pouco do, de como que funciona o jiu-jitsu. É, claro. Claro, então vamos. Técnicas do juiz de é, blocos trabalhos. Um abraço. Defesas com armas. Por hoje é só. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que precisam aprender um pouco mais sobre o Jiu-Jitsu e também precisam de um incentivo para praticar esporte. Até a próxima.